Pique-pique-pique-nique pique pique Puxão com uma toalha Muitos alimentos pra escolher E no final só tem migalhas Todo mundo ajuda a recolher Pique, pique, pique, piquenique Pique, pique, piquenique Pique, pique, pique, piquenique Pique, pique, piquenique Tinha bem legal